Para vocês o meu abraço, o meu carinho O um toque da literatura maranhense É muito bom estar aqui com a Fernanda Com o Clube do Livro E principalmente mostrando para vocês o meu lançamento As Diferentes Faces do Amor Que é um romance Que trata de uma relação amor E principalmente de uma lição de vida De como superar os obstáculos na vida dessa classe tão sofrida Fala principalmente sobre as questões da discriminação e do preconceito. Mas, acima de tudo, o livro tem uma linguagem leve e gostosa, nenhuma cena de um idioma, tá, nenhuma cena pesada, uma linguagem bem leve e bem gostosa. E está aqui na disposição do público brasileiro, o público maranhense e, principalmente, aquele público que gosta de ver o Um abraço carinhoso para todos vocês. E estamos aqui na luta. Vamos trabalhar a divulgação, vamos trabalhar a venda do livro e sabendo que a literatura maranhense tem um certo espaço no coração do jovem. Um grande abraço, A Aventura de uma gotinha d'água é o meu primeiro livro destinado ao público infantil. É um pouco de filosofia, de educação ambiental e de educação religiosa. É a inquietude do ser, é o ser humano sempre está em busca de algo mais. Essa inquietude faz com que ele pense e repense a sua vida, retratada na gotinha d'água que nasce no ribeirinho, mas ganha o oceano em busca de conquista bem maior.